Bom dia, gente. É, hoje foi dia de acordar um pouco mais cedo para dialogar, né, para entregar o nosso, nosso material para os trabalhadores e trabalhadoras que usam o transporte público, né, que saem de manhã cedo aqui de Biguaçu em direção a Florianópolis, São José e Palhoça. Uh, Para trabalhar na, na, nas, nas cidades vizinhas né? Então nós vimos realmente a necessidade De um transporte público de qualidade né? Com mais horários uh, E de certa forma integrado né? uh, Porque por exemplo quem trabalha em São José e Palhoça Não tem uh, muita disponibilidade de, de, de horário É obrigado muitas vezes a, a Florianópolis E Florianópolis voltar para São José ou voltar até Palhoça. Então, é necessário aí mais horários é, disponíveis para essas cidades. Né? Mais barato, com certeza. O nosso transporte público intermunicipal é, é caríssimo, é um absurdo. O valor que os trabalhadores e as trabalhadoras pagam para se locomover até o seu local de trabalho. Ah, também é, é, é necessário ali corredores de ônibus, principalmente na região da Via Expressa, Uh, na, ali na altura de São José, uh, uh, realmente as pessoas ficam muito trancadas ali e acaba não sendo vantajoso você se locomover de transporte público quando você pega o mesmo trânsito do carro. Né? Então acaba sendo uh, melhor, mais confortável de alguma maneira e de, de carro. Né? Então tem que ter o corredor, né? um sistema BRT já usado em Curitiba e grandes cidades, e o transporte público, a gente vê também a necessidade dele ser integrado com outros modais. Então, não, por que não uma estação de bicicleta né, em, em, algum outro, em algum outro ponto aí da, da cidade, ou até em Florianópolis, ou mesmo como em algumas cidades, já da, da, de, de outras grandes cidades aí no mundo, que tem também a, o suporte para você colocar sua bicicleta no ônibus e onde você descer, você carrega ela. Né? quem sabe se desce algum ponto para pedalar o restante até o seu, até o seu local de trabalho. Né? Nesse sentido também do transporte público, uh, nós já apresentamos uma proposta, está lá no nosso site, na nossa fanpage, murilaseveito50.com.br, que é garantir que os idosos e as uh estão indo fazer um exame, vão voltar, então após as 20 horas, nós ah, colocamos como proposta e da opção da, da mulher e do idoso descerem no ponto que acharem melhor, né, então após as 20 horas você, a mulher e o idoso vão poder descer, fora dos pontos convencionais, né, é, que seja mais seguro aí, né, é, fazendo que seja mais seguro, né, na proteção contra criminosos e a violência de gênero, no caso das mulheres, né. Então, para transporte público, é isso que a gente tem, que a gente apresenta e vem debatendo. Vamos continuar na luta, vamos continuar nas ruas e nas redes. Continue acompanhando. O sonho pode governar. Valeu!